Cheguei galera, cheguei, como é que vocês estão? Eu tô tranquila, eu tô quase de férias Que sentimento gostoso, que sentimento quase, consciente sente que sua mãe tá quase tranquila Que você tá quase, que você pode quase respirar, esse é meu sentimento de estar quase de férias Mas hoje eu vim fazer uma rapidinha com vocês, esse é um vídeo super rapidinho Pra falar sobre um artista muito bacana, que tem o um nomezinho, que tem o um vulgo de Royal Dog Cara, esse cara ele realmente ele é realmente da realeza porque assim ele faz grafites ele faz pinturas incríveis que eu vou mostrar para vocês porque eu ficar falando que deixando o saco de vocês não vai dar em nada mas eu tenho que ter o impacto das imagens não é mesmo então galera esse cara ele tem apenas apenas 28 aninhos e ele é coreano e ele faz pinturas, grafites de rua. Ele é um grafiteiro coreano que tem criado murais incríveis com mulheres negras uh, vestidas com um rambô tradicional coreano. E ele é de Seoul. Ele teve uma grande oportunidade de poder pintar dentro do mural do Container Yard. E desde então ele tem pintado as suas tradições, uh, misturando com uma cultura também negra. Ele pinta mulheres negras com Rambo. Ele tem grande respeito pela comunidade negra e acabou tendo esse intercâmbio cultural ao mesclar essas duas culturas. A ideia dele foi criar é, essa arte, uh, misturando a beleza negra e a coreana. Ou seja, ele queria realmente unir as duas culturas que ele tem um grande respeito, que ele gosta, para mostrar que essa mistura dessas duas culturas pode criar, pode sair daí algo incrível sim. Então, é, ele é um artista muito talentoso. Além de que ele pinta é, não só mulheres negras com robô, ele pinta várias coisas, mas essa é uma marca registrada desse artista. E ele sempre coloca frases muito inspiradoras junto com a pintura Então é uma coisa assim muito bacana de se ver Quem quiser ter mais acesso a isso, ao Instagram dele, eu posso deixar aqui nos comentários E vocês podem seguir o meu Instagram do canal, que é a Karajai Kim Shin, E de lá vocês podem ter acesso a esse artista, que é muito bom eu acho que é isso, Era uma, é só uma rapidinha mesmo pra mostrar pra vocês. Eu acho que é muito bacana quando a gente tem essa iniciativa de um artista uh, que tem essa visão, sabe, de que dá pra mesclar as coisas, dá pra ter um intercâmbio cultural com respeito e sair algo bacana, sabe? Então eu quero sempre trazer novidades pra vocês, que fujam muito desses estereótipos que a gente vê por aí. E também quero trazer mais mensagens positivas. Então, quando eu puder, eu sempre vou trazer pra vocês novidades do universo afro e asiático, porque essas duas misturas é o que faz aqui o nosso canal, né, ter vida. Então é isso, até a próxima. Um beijo e até a próxima rapidinho. Tchau!